O Ethereum está dando um sinal muito importante, que inclusive eu comentei nos últimos dois vídeos do canal. Rompemos aqui a máxima histórica, o Ethereum está sendo negociado agora na casa dos 4.600 dólares. E a pergunta que fica aqui agora é, será que o Bitcoin vai seguir o mesmo caminho? Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no Ethereum, Bitcoin, dominância. O mercado está muito bullish. Vou mostrar para vocês aqui exatamente o que eu estou de olho aqui agora. Então, não se esqueçam aí, se vocês estão acompanhando o canal há mais tempo e gostam dos conteúdos, deixa aquele like para apoiar. Isso é muito importante. Se você chegou aqui pela primeira vez, se inscreve. E também convido a todos a participarem aqui do grupo do Telegram. vou deixar todos os links aqui abaixo. importantes. importante tem o um grupo e também tem o meu canal de alertas, que eu boto tudo que eu acho que é importante relacionado ao mercado. tá bom? E quem quiser aproveitar aqui promoções e descontos aqui, no mercado de criptomoedas, Vou deixar todos os links aqui importantes, pessoal. Para quem tem experiência aqui com o mercado futuros, tem aqui as corretoras com todos os bônus exclusivos, tá? Para quem tem experiência, aqui são corretoras que eu uso, pessoal. Todas as corretoras aqui, ó, que eu tô usando e também ferramentas, livros, tudo que eu tô colocando aqui, tá? Tudo que eu acho importante, eu coloco nessa página aqui do meu site. Então, dê uma olhadinha aqui porque com certeza pode ter coisas interessantes que podem ajudar vocês aí, tá? Então, vamos olhar aqui agora, primeiro, pessoal, vamos começar dando uma olhada no Bitcoin aqui, tá? Porque o Bitcoin tá bem interessante, mas ele não corrigiu assim quanto eu gostaria, tá, pessoal? Mas o Ethereum tá dando um sinal aqui importante que a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco aqui, um sinal que pode mostrar que o Bitcoin pode seguir o mesmo caminho, tá? Mas, pessoal, vamos dar uma olhada aqui agora, tá, pro o Bitcoin é o seguinte, ó. A gente buscou para o Bitcoin a primeiro, o primeiro alvo aqui, né, da, de, dessa desse pivô de, de alta aqui, tá? Então, esse pivôzinho de alta aqui, pessoal, a gente mede o alvo aqui, ó, Então, vou pedir aqui esse alvo, até limpar um pouquinho esse... esse aqui o fibonacci, tá? Porque alguns níveis aqui eu não uso. Então, limpar isso aqui e botar para o lado direito, tá? Assim que eu gosto de configurar meu fibonacci. vou olhar aqui, lado direito. Então, aqui, pessoal, ó. O Ethereum, o Bitcoin, desculpa A gente buscou o primeiro alvo de Fibonacci Que é esse alvo aqui, ó, pessoal Posicionando aqui, ó, o, o, a região, essa região De 382 aqui nesse alvo Exatamente onde o Bitcoin foi buscar aqui, tá? Agora que qual seria o próximo Alvo para o Bitcoin se a gente romper essa, essa máxima aqui de 67 mil dólares Vai ser esse próximo Alvo aqui, que vai ser a região Dos 75.6 mil dólares aqui, ó, quase, É, 76 mil dólares tá? Esse é o próximo alvo aqui Desse pivôzinho de alta que a gente vai Tá formando pro, pro, pro Bitcoin, tá? Desformou pro Bitcoin, na é verdade. Então, seria o próximo alvo: 76 mil dólares, é, tá, pessoal? Na verdade, que é 76.600, tá? Aqui, na, aqui no gráfico que eu tô olhando, tá bom? Então, é, tá bem interessante mesmo pro Bitcoin, pessoal. Mas aqui a gente tem que estar ciente que a gente não corrigiu, assim, na minha opinião, muito. Uh, o suficiente, mas o Bitcoin ainda não necessariamente precisa corrigir, tá? Se a gente puxar aqui um Fibonacci uh, desse, né? Desse fundo aqui que o Bitcoin fez, ou na região aqui dos 40 mil dólares, mais ou menos 40 ao topo aqui, a gente buscou próximo da região de 3.2, tá? Não buscamos essa região exatamente, tá aqui na região de 57 mil dólares, né? A minha, a minha expectativa é pelo menos testar essa região aqui, pessoal, com liquidação para poder entrar com mais segurança aí, né? Junto com a, com a média, inclusive média de 21 dias, que até botei aqui a média de 21 dias também. Vamos puxar aqui junto, ó, tá no gráfico diário. Essa média de 21 dias, ela tá aqui aonde? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Espera carregar, que minha internet tá um pouquinho complicada, ó. É, ele testou aqui a média de 21 dias, né? Ele foi testar na verdade 21 dias, mas ele não buscou a região de 382, tá? Então ele tá aqui tendo suporte nessa média. Eu aconselho vocês a acompanharem essa média que é bem importante, tá bom? E também, pessoal, aqui, ó no RSI, tá? inclusive eu mostrei para vocês nos últimos vídeos sobre isso. Tá? O RSI está bem interessante aqui que o Bitcoin buscou também um suporte nessa região aqui do RSI, tá? Então, dejeitar um pouquinho mais essas linhas aqui, tá? Então, buscar um suporte próximo dessa região aqui, o RSI tá bem bonito também, eu acompanho bastante essas regiões de suportes aqui pro RSI, tá? Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui é mais do curto prazo pro Bitcoin, até eu puxar aqui o gráfico da do Trade View, que tem mais detalhes aqui desenhados, né? Ah, esse aqui é ferramenta que eu tô usando, pessoal, a Tânia, vou deixar o link para vocês também aqui abaixo na descrição do vídeo, vale muito a pena, vocês podem operar aqui mais de 20 corretoras, tá? Direto aqui dessa, dessa interface, então vocês não vão ficar na mão no mercado, vale muito a pena vocês baixarem e deixar configurado aí, preparado para quando precisar, tá bom? Eu uso aqui no meu dia a dia para operações de spot, vale muito a pena que não precisa ficar logando em um monte de corretora, tá? Vou deixar o link então aqui embaixo na descrição pra vocês. Vamos olhar aqui no detalhe o Bitcoin um pouco mais pessoal, que nesse gráfico eu coloquei aqui o CPR que infelizmente o CPR não tem aqui na, no terminal da Tani, né? Vamos olhar aqui no gráfico de 4 horas, no gráfico de 1 hora também. Então, o, o, o Bitcoin a gente acabou rompendo aqui, ó. Rompemos essa, essa região de resistência, tá? Essa regiãozinha aqui agora de, de resistência para o Bitcoin, Eu comentei para vocês. A gente ficando acima da região aqui dos 63 mil dólares. A coisa vai ficar bem boa, bem interessante o Bitcoin, estou mais bullish aqui agora na, na análise técnica, tá? É... Então, pessoal, para mim aqui agora, para poder buscar a entrada, né? Eu falei para vocês que a chance do Bitcoin testar essa, essa linha aqui de cima, ó, que foi o máxima, a massa anterior, é bem grande, tá? A gente acabou não testando exatamente né, esse, a, o, a máxima anterior, que estava na região aqui dos 64.600 dólares, mas chegamos próximo aqui, esse candle foi na região aqui, ó, de Uh, e 300 dólares aqui nesse candle né, então aqui agora pessoal na minha opinião para poder buscar aqui a entrada tá, eu tô olhando aqui regiões também de Fibonacci, vamos puxar aqui ó, Fibonacci desse último fundo aqui ó, que o Bitcoin fez, tá uh, ó, daqui mais ou menos pode ser até o topo aqui, a gente pode ver que o Bitcoin já pegou a região de 302, tá? Então, para mim, que já seria uma entrada interessante nessa região aqui, tá bom? Mas eu ficaria de olho aqui a região de 50% aqui, pessoal, tá? Essa região aqui de 62.360 dólares pode ser interessante buscar a entrada aqui para retestar essa linha aqui, ó, essa linhazinha de tendência aqui tá que pode ser que era uma resistência agora tem que virar um suporte essa linha tá Daí eu ficaria de olho nessa região aqui de 62.360 né ou aqui pessoal essa aqui é o último suporte interessante ficaria aqui na região de 61.900 mas eu acho que aqui pode ser um pouquinho complicado também esperar o Bitcoin ali né querer que o Bitcoin vá até lá tá então, aqui para poder entrar, eu ficaria mais de olho nessas regiões aqui abaixo, tá pessoal? Acho meio arriscado entrar aqui agora nessa região que o Bitcoin tá, tá bom? Mas a região de 63 mil dólares também é um suporte interessante, eu comentei para vocês, que é esse topo aqui, tá? Um topinho interessante também para o Bitcoin, Tá bom? Então pessoal, o Bitcoin está interessante, análise técnica, mas análise de sentimento que me deixa um pouquinho aqui complicado, tá? o Bitcoin, tá bom? Porque a gente está aqui ainda com o long short ratio bem elevado, aqui, ó, na região de 6, 2,49, 2,5 aqui na. na de. Né, long chart ratio extremamente elevado, mais longo aqui do que short, tá? A gente também tem aqui as sardinhas comprando bastante. O Open interest pessoal, bem elevado, tá? A gente teve suporte, conforme eu comentei para vocês nos últimos vídeos, na região de 58 mil dólares, foi um suporte muito bom pela quantidade de contrato que foi aberto nessa região, tá? Então, o Open interest também serve aqui para a gente olhar regiões de suporte aqui para o possível suporte pro preço, tá? Porque a quantidade de contrato aqui foi muito, muito elevada. Então... Eu acredito que seja um pouquinho difícil aqui né, de fechar tudo isso aqui. São mais de 1 bilhão aqui, pessoal. Um bilhão de, de contratos aqui abertos nessa região, a região lá de 58 mil dólares, tá bom? Então, pessoal, a análise, tec... análise de sentimento aqui mostra que também a gente está assim, em risco, tá? Para o Bitcoin. Então, por isso assim, tome cuidado para não entrarem muito alavancado com a mão muito pesada, tá? Eu estou bullish com o Bitcoin, mas tem que estar tá ciente que isso aqui a gente está ainda numa, numa região de risco. Eu até vou puxar aqui o. o... Aqui o Feeding the Index, que eu quero mostrar para vocês no último vídeo sobre isso. gente até falei, não lembro agora, agora aqui em detalhe. Mas está aqui na região de extrema ganância, pessoal. Então, fiquem atentos aí, tá? Porque... Geralmente essa região aí, tá? A gente vai ver todos os preços subindo, né? Tudo subindo. É interessante ficar atento aí trabalhar com stop loss, tá? Inclusive, é o que eu estou fazendo aqui para algumas, inclusive altcoins que eu tenho aqui ainda, tá? Começando a botar stop loss, porque assim a gente vê porrada do Bitcoin para baixo, buscando né retestar regiões mais abaixo, região de 58 mil dólares, pode ficar bem complicado para o mercado aqui, tá? Porque. Realmente, muito dinheiro pode sair das altcoins aí, o é, pessoal tirar lucro, começar, é, para botar lucro em, em, em Bitcoin, pessoal, que é o que interessa. A dominância aqui está na região de suporte importante, eu comentei para vocês, está querendo romper essa região de suporte, eu comentei para vocês no último vídeo, tá? Mas para mim, aqui pessoal, a gente já corrigiu bastante aqui a dominância, vou puxar também o Fibonacci que é desse fundo, ó topo, a gente está aqui na região de 50% dessa correção da, da, da dominância aqui agora, tá? Então, já é uma correção bem grande da dominância. O Ethereum acabou de romper a máxima histórica. Na minha opinião, pode sair dinheiro aí das, das altcoins, da, do Ethereum, começar a entrar no Bitcoin, tá? Seja aí numa, esperando uma correção do Bitcoin ou pode começar a entrar agora, agora aqui nesse momento. De qualquer forma, o mercado está em risco. Fiquem atentos aí, trabalhem com stop loss e não sejam muito gananciosos, porque aqui, quando está todo mundo ganancioso, pessoal, esse é o momento que vocês têm que ter medo, beleza? Vamos olhar aqui então o uh, Ethereum, pessoal, o Ethereum que está extremamente bullish, a gente rompeu aqui então essa região aqui a, a máxima anterior aqui, tá? Na verdade, rompemos também essa região aqui, ó, de fechamento desses candles aqui no, no semanal. Né? Então fizemos aqui esse essa formação, essa figura aqui agora para o Ethereum, tá, pessoal? Se a gente for buscar aqui agora ah, o alvo dessa, dessa, dessa figura aqui, você pode até dizer pode uma xícarazinha também aqui agora, né? Podia formar essa xícara aqui, ó, tá? Pro Ethereum, tá bom? Então, pessoal, esse alvo aqui estaria isso, isso aqui pro Ethereum, ó, essa xícarazinha aqui agora no, no gráfico Uh, semanal, o Ethereum poderia buscar aqui a casa. Vamos dar uma olhada para onde pode ir o preço aqui. Ó, a casa aqui dos 6 mil dólares aqui para o Ethereum. Tá, pessoal, bem interessante mesmo. Tá bom. Então, o Ethereum tá aqui muito bullish mesmo, né? Para mim, aqui pessoal, eu ficaria de olho para retestar essas regiões aqui, a região dos 3.900. Ainda porque a gente não fez uh, a gente teve algum reteste aqui nessa região, pessoal, mas se a, a correção para o Bitcoin. Para mim, o Ethereum pode voltar a retestar essas regiões que antes de continuar seguindo, tá? Mas foi um sinal muito importante, na minha opinião. Mostra aqui que a chance de continuar com, com o bull Market aqui, né? E tudo dar certo aqui vai ser é, é um sinal, na minha opinião, aqui um sinal positivo para o mercado, tá bom? Para o Ethereum, pessoal, vamos fazer aquele mesmo exercício que eu fiz para o Bitcoin aqui. Eu vou puxar a Fibonacci né, para ver o próximo alvo, tá? Então a gente rompeu aqui agora esse. Fizemos esse, esse pivô de alta aqui agora. O próximo alvo para o Ethereum, de acordo aqui com esse esse pivô aqui, seria na casa aqui, ó, dos 5.400 dólares aqui, tá? Próximo alvo pro, pro, pro Ethereum, tá? A gente pode puxar também, vamos puxar o gráfico aqui uh, diário a gente dar uma olhadinha um pouco mais de detalhe. Vamos puxar que tem uma extensão Fibonacci, que vale a pena a gente olhar também, pessoal. A extensão mostra pra gente que regiões importantes também a gente ver resistência e suporte. Então, a, a, aqui, ó, essa pernada que o Ethereum fez, tá? Então, aqui, se a gente repetir essa pernada, quais são as regiões Fibonacci, tá? Então, aqui o Ethereum acabou de romper essa região de... 786, a gente pode ver o Ethereum que agora indo buscar testar, a gente rompeu e está testando aqui, ó rompeu e confirmou essa região aqui de 4.500 dólares, né então a, o próximo alvo aqui para o Ethereum, pessoal, essa é a região aqui de 100% de extensão Fibonacci, que está na casa exatamente dos 5.000 dólares, tá então possivelmente o Ethereum pode testar aí o próximo alvo, é, essa região aí dos, dos, dos uh, 5.000 dólares, mas pessoal, fiquem Cautelosos aí porque, conforme eu comentei para vocês, a gente tem aí o um mercado em extrema ganância, tá? Todos os criadores de sentimento apontando que tem, né? tem estar tá numa região de risco importante, então trabalhem com os top loss aí, fiquem conscientes disso, não sejam afobados aí com o mercado porque... É, quem, é, quem quer comer rápido aqui acaba comendo, comendo cru, pessoal. Tem que realmente ficar uh, cauteloso com o mercado como eu estou aqui agora nesse momento porque a gente está aqui com o indicador de sentimento mostrando o risco nesse momento, tá bom? Mas é isso, tem que estar tá exposto com o Bitcoin, mas aqui é não entrar aqui alavancado querendo né, fazer aqui como algumas pessoas comentam no grupo, vou entrar alavancado com o Bitcoin aqui 50 vezes. Não dá para fazer isso, pessoal. Tem que ser um pouco cauteloso aqui porque é, o mercado está tá aqui para mim, na minha opinião, aqui denotando bastante risco nesse momento, tá bom? Então, pessoal, basicamente o que eu tenho para vocês aqui no vídeo de hoje, não se esqueçam também de assistir aqui o vídeo do professor Edgar Moraes, pessoal, ficou muito bacana aqui, ó, sobre o Bitcoin, tá? Mostrando aqui sinais bullish on-chain, vale muito a pena vocês assistirem, eu vou deixar aqui o link também aqui em cima. Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, não se esqueçam então de deixar o like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações e a gente se vê aí amanhã para mais um vídeo. Um abraço!